Bom, como eu creio Como eu tava falando para vocês Que eu creio que é a minha última vez Que eu vou entrar aqui dentro né? Então eu tô registrando Esse vídeo aqui para guardar lembrança, gente Muitos anos trabalhando 22 anos e 35 dias E aí eu vim para cá hoje com o Gilberto Nosso companheiro de trabalho Tá ali na frente Aí eu tô registrando isso daqui para guardar lembrança Aqui está a frente do palácio do governo, toda essa pompa aqui. É um lugar simplesmente maravilhoso, viu? Um lugar lindo mesmo. Esses cones aqui que tá destoando com a beleza de tudo isso, mas aqui é muito bonito.